Olá, eu estou aqui hoje para dar 20 dicas para que você tenha sucesso na aprovação da sua prestação de contas. Todos nós sabemos que o sucesso de uma boa gestão financeira das contas eleitorais depende do planejamento dessa campanha e também do comprometimento daqueles profissionais que estão envolvidos na campanha e também do candidato depende ainda do entrosamento e de uma boa comunicação alinhada desses profissionais, atuando atualizados com o regramento, para que tenha uma administração diligente de toda a movimentação de campanha. Então eu vou citar aqui 20 importantes pilares rumo à aprovação das suas contas. Pilar número 1, um, acompanhar com rigor os extratos bancários e o ingresso das receitas financeiras sempre com identificação da origem. Número 2, ter cuidado para que não haja a utilização de recursos de fontes vedadas ou não identificadas. Dica número 3, orientar sempre os doadores sobre os limites e as formas de doação. Dica número 4, acompanhar a regularidade das doações estimáveis as sessões gratuitas recebidas. Cuidar dos detalhes de toda a documentação de suporte. Dica número 5. Não negligenciar os recibos eleitorais. A dica número 6 é dominar o fluxo financeiro nas diversas contas bancárias. De acordo com a origem do recurso, transitar na conta bancária adequada. A dica número 7 é Dominar a dinâmica das transferências e repasses recebidos via partido ou outro candidato, identificando sempre o doador originário. Dica número 8. Respeitar o limite total de gastos, bem como os limites específicos. Ter a compreensão das bases de cálculo. A dica número 9. Ter atenção às regras para a contratação de pessoal e os seus pagamentos. Dica 10, ser muito criterioso na utilização dos fundos públicos, fundo partidário e FEFEC, em todas as despesas que forem contratadas com esses fundos, inclusive com a correta aplicação das cotas femininas e raciais. Dica 11, atentar para a regularidade das contratações e dos pagamentos que forem realizados. A número 12 é cuidar da adequada comprovação documental das despesas ocorridas, comprovando a materialidade dos gastos. Dica número 13, observar a coerência entre as despesas casadas. Número 14, observar as regras das despesas com veículos e combustível. Número 15, ter muita atenção com os gastos com impulsionamento. Dica 16, Quitar débitos pendentes de pagamento. 17. Dominar os tipos de sobras de campanha e as adequadas transferências ou recolhimentos ao tesouro, no caso do FEFEC, que não for utilizado. Dica 18. Dominar o sistema SPCE e suas funcionalidades. Dica 19. Não perder prazos. Dica número 20. Desistir de tentar achar brechas para a burla e concentrar-se em aprender e aplicar o regramento, encarando o estudo dos detalhes da legislação vigente, blindando o seu candidato de problemas que possam desaprovar as contas ou até mesmo levar a uma cassação. Clique aqui no botão abaixo e dê o primeiro passo para aprender tudo isso, com todos os seus detalhes, e aprovar as suas contas. Um beijo, boas campanhas!